beleza, como é que vocês estão essa é a segunda parte do vídeo agora a gente voltou do shopping tá voltando do shopping é, compramos o abadá temos o um que estão é barato De casa, de trabalho de trabalho trabalho para casa aí a vida vivida assim é meio meio morna né então incentivei muito ele a comprar o bloco espero que ele vá pelo menos dois dias ia acontecer alguma coisa aqui galerinha o negócio deu certo não mas eles poderiam ter consertado né botava no, no neutro o carro empurrava para não ficar tão no meio da pista sair todos os dias do carnaval apesar de ser uma festa muito legal porém gente sério eu, eu tenho um aspecto assim que eu gosto de diversão mas não sou fã de Mugu gente me tocando né? Tal. graças a Deus o carnaval vem mudando muito essa situação, porque depois daquela campanha de não é não, as pessoas estão mais conscientes e tal. Mais sangue de Jesus. Oh, do amor. É, ele tava em dois... Ele não sinalizou que ia pro lado a gente estava em alta velocidade, né? Mas. Minhas colega falou lá atrás de Raul Na Muciranas, que não pode confiar, não Eu isso, gente, eu confio nele Eu confio ele não, ele não vai fazer nada que eu não faria Eu, eu acho assim Muito corajoso, né, essas mulheres Que ficam Atrás do cara Tipo Seguindo o bloco E na pipoca, né, no caso Porque não pode ficar no mesmo bloco do que o cara então. Enfim, corajosa porque eu não faço não. Se for para a pessoa fazer alguma coisa com você, ela vai fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Enquanto você estiver no trabalho. Saiu na terceira. Nem reparei. Saiu na terceira. Ele falou que nem reparou que. A moto saiu na terceira, mas não sério, o Raul sobe, essa, sobe a ladeira com ela na quarta, velho. Eu não queria essa moto não, sinceramente, eu muito, é doido. Ai gente, como eu tô falando aqui com vocês, hoje é o é o Fale com Edi, Coisas Amorosas. E aí meu querido, como eu venho falando aqui. Confiança é uma coisa muito bonita de se ter no nosso ambiente, O diálogo também. Então, funciona ela recebeu 300, meu Deus do céu, que saudade, viu, que saudadezinha dela, sabe por quê eu fiquei tanto tempo com ela, acho que eu fiquei 5 anos, foi minha primeira moto para você ficar deitando nas curvas não sei para quê E a outra parte, gente, que peçam aí pra Raul que foi uma parte da Sussuarana, velho. Pra quem sabe, Sussuarana escura, que reformou. Podem pedir aí nos comentários pra ele gravar, que é, que é massa. Ficou bem melhor. Demorou pra caramba. Mas... a obra conseguiu sair, né? Graças a Deus. Aí melhorou bastante. E ficou muito tempo pra construir. Tô falando devagar que eu tô com fome, sabe? Quando eu tô com fome, eu fico com outra pessoa. É barril. Ah, vai deitar na curva só porque eu ah, Que bom. Não deitou, não. Tinha, tinha, tinha. Ai, eu eu tenho ansiedade, né? Aí é capaz de chegar em casa aqui hoje e ir direto pro banheiro. Eu fico com dor na barriga e tudo. Oh, desgraçado, desgraçado, desgraçado! Desgraçado! Meu Deus! Meu Deus, agora não tem.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 a gasolina a 8, 8 reais, quase reais, meu deus, uma gasolina dessa ia dar bom não, ia dar até justiça, bom que diminuiu. Chegando aqui em plataforma tá tiver comer alguma coisa ali fato de comer um sangue vocês chegaram a ver que aqui reformou toda a faixa que reformou daqui que antes não tinha essa esse caminhão todo entendeu não tinha aí tô botando a mão não gente toda errada quer falar alguma coisa pra galerinha tá quente pra caralho que... ele falou tá quente pra caralho e tá mesmo Salvador, choveu, choveu, a gente sai de casa chovendo. Agora tá esse sol de lascar. Eu cheguei em casa. Antes, antes da que eu queria ter em casa, ar condicionado. Climatizar a casa, meu Deus, eu sou meu de princesa. Ai, Deus Nunca aprovaram nada contra mim. O quê? Ele tá feliz, sabe? Porque a multa dele caducou. Não vai ter que mais, não vai precisar mais pagar, né? Aquela multa de, de alcoolemia, porque ele é um bebum. Deve uma cachaça lerda. <risos> Mentira, uma cerveja de madre custou aquele dinheiro? que graças a Deus não pagou, né? A coisa que eu fico paz, a galera vai pro Rio Vermelho, enche a cara e vai pra casa. Todo mundo de moto. E assim, não tem receio de blitz, não tem receio de nada. Eu tenho, eu tenho medo de pegar blitz Na verdade É impressionante Que eu sempre sou parada em blitz véio. Eu sempre sou parada em blitz A maioria das vezes, pra falar a verdade, é pra procurar frente, né? Que os, os policiais aqui em Salvador Não agravando a todos, obviamente, mas... Falta muito, profissionalismo... Enfim Muitas vezes eu sou parada Pra eles ficarem procurando graça Isso não é legal não, entendeu? mora ver a performance do homem eita, eita A Inimax saiu na frente A Inimax saiu na frente ah, O cara não, o cara é atrasado Nem deu pra competir Agora essas motos Caramba gente Vai rápido vai. Essas motos Inimax Oxi, a saída dela é tão rápida. Mas sabe tudo que é a moto grande. Muito boa. Estamos indo. Agora vamos terminar aqui. Chegamos. Quero agradecer a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.